singing in the rain just singing in the rain Eu quero muito trabalhar com chucre, mas na minha região não tem obra nenhuma nem cliente. Eleana, o que, que eu faço? Bom, se você tá a por situação, você não o que fazer. Eu sou Helena, conhecida também como Dama do Gesso, há mais de 12 anos no mercado da civil, trabalhando apenas com construção a seco. Eu vou te falar uma coisa. É o seguinte, meu amigo. Se você tem numa região que não tem steel frame, dá graças a Deus. Aleluia! Você sabe por quê? Cara, não existe cenário melhor do que isso. A oportunidade de você começar na região, a oportunidade de você entrar no mercado. Eu falo que não ter região na sua, não ter steel frame na sua região é uma da minha das melhores coisas que pode acontecer na sua vida. Imagina você entrar nesse mercado e se tornar referência. Imagina você ser o primeiro. E toda vez que alguém falar de obra rápida, limpa, barata, eficiente, de boa qualidade, lembrar de você. Quero que as pessoas não lembrem de você só pelo Steel Frame, que é uma construção inovadora. Mas lembre de qualidade, lembre de velocidade, lembre de sustentabilidade. A vontade de você estar numa região que já não tem Nada de só você foi muito, muito, muito mais fácil. E você pode estar com esse paradigma na sua cabeça. Cara Helena, vai ser é um inferno, eu convenci as pessoas, como é que eu vou falar, como é que eu não vou falar, como é que eu vou acordar. Aqui no canal eu tenho diversos vídeos falando sobre argumentos de venda, técnicas e táticas de como o persuadir o seu cliente e vai assistir os vídeos, mas não deixa de vender, não acha que é porque ainda não tem nada no seu mercado, você não vai conseguir entrar, você não vai conseguir trabalhar. É o contrário, é melhor ainda. E sempre pensa, borra do seu cliente e descobre qual é a dor Dele, qual é o problema dele? Por que, que ele está querendo construir? Ele está mais preocupado com o dinheiro, ele está mais preocupado com a velocidade, ele está mais preocupado com a durabilidade, ele está mais preocupado com a acústica, com o térmico. Eu tenho alunos no Brasil inteiro, desde o Rio Grande do Sul até lá em cima do no Nordeste. E eu não paro de ver obras em todo o Brasil. E eu quero que você pare e pense: você que é essa pessoa que vai estar esperando chegar o steel Prêmio na sua região, para ir depois você pegar a onda das pessoas e ficar discutindo o preço, você quer ser aquela pessoa que vai ter um diferencial, que vai ser a pessoa que vai estar inovando o mercado da sua região. Steel frame é muito simples de ser implementado. Se eu há 12 anos atrás fazer isso, como é que você agora não vai conseguir fazer? Se eu há 12 anos atrás comecei a construir em várias regiões diferentes, eu vou te falar, não comecei pelo Rio de Janeiro, que era a capital, não. É o contrário, eu comecei pelo interior onde as pessoas até muitas vezes realmente a mente muito mais abertas e receptivas para novas tecnologias de construção do que na própria capital. Eu quero que você pare e pense, eu quero que você analise e veja construção steel frame, onde que não tem nada ainda é um cenário maravilhoso. Então para de dar com essa de desculpa, tira esse bloqueio da sua mente, vem comigo, vem pro mundo do Steel Frame, vem quebrar essa barreira, vem ser inovador no seu mercado. Não dá bobeira, não perde tempo, quebre essa barreira da sua cabeça, vem comigo, porque Steel Frame tem tá em toda a região. Então outra coisa que eu quero que você faça pra vir comigo, eu quero que você clique agora, aqui embaixo, nesse link, e, e entre no meu grupo VIP do WhatsApp. Esse Embaixo no descrição do vídeo tem o um link e você vai entrar no meu WhatsApp e você vai salvar meu número, você vai salvar meu número e quase todo dia, não vou falar que todo dia que eu não sou peitelha, você vai estar recebendo alguma informação nova, algum vídeo novo, algum conteúdo novo, notícias de curso, notícias de novas informações, notícias de vários conteúdos. Talvez então, se inscreve se você ainda não curtiu o vídeo, curte esse vídeo agora, se você não está inscrito no canal, não dá bobeira e se inscreve. Beijos, tchau, tchau. Já chega. Hanging in the rain.